Ainda não tens a certeza queres ter plantas em casa, ou trago-te motivos. Aproxima-te da natureza, melhora a qualidade do teu ar, só o ato de cuidar de plantas é por si só terapêutico, relaxa-te e melhora o teu humor, e uma casa com plantas é uma casa bonita. Mais inspirado para viver verdemente?